E aí, você que tá me ouvindo, seja muito bem-vindo à segunda etapa de como eu eliminei as bonitas das espinhas do meu rosto. Eu sou a Ieda Favos, se você é novo por aqui, se inscreva e o resto você já sabe. Vem comigo! Você já ouviu falar de microagulhamento, PRF? Nunca? Pois é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo, corre lá e vai ver o vídeo anterior pra você não ficar perdido aqui nessa história. Então vamos começar pelo begin? Começo! Tudo se iniciou há três anos atrás, como eu disse no vídeo anterior, quando os meus hormônios resolveram criar vida própria e quererem se revolucionar entre eles e sair bem na minha cara. Foi terrível. Nesse período eu estava em Nova York, era o mês de setembro Eu estava fazendo New York Fashion Week Gente, muitas pessoas que estavam ali na plateia me vendo desfilar Não imaginava a falta de autoestima que estava dentro de mim As tristezas e as inúmeras vezes que eu não saí de casa com vergonha do meu próprio rosto Sim, você sabe o que é não conseguir, não ter a capacidade de se olhar no espelho? Eu sei demais não queira isso pra você então muita gente pensa que no meio da moda quem vê de fora pelas fotos no instagram e outras redes sociais imagina que está tudo lindo mil maravilhas mas eu estava sofrendo muito por dentro e muita gente não sabe Vou mostrar um trechinho pra vocês de um dos desfiles que eu fiz por lá e foto também para que vocês vejam o meu estado Claro, talvez não esteja tão visível na foto e no vídeo, mas por dentro só Deus sabe como eu sofri, como eu estava sofrendo. Eu não conseguia enxergar beleza em mim. Olha que paradoxo louco. Eu estava em Nova York, na capital do mundo, e eu não queria sair para fora. Eu não queria que as pessoas me vissem. E ainda assim havia pessoas que me achavam bonita. Eu falava, meu Deus do céu, sabe de nada, inocente. Mas vamos lá. Depois da primeira etapa que eu dei início lá mesmo nos Estados Unidos, a segunda etapa ela foi um pouquinho mais dolorosa. Algumas vezes mais dolorosa, na verdade. Sim. Microagulhamento, eu precisei fazer esse negócio que ficava ali batendo, matutando na minha mente todos os dias depois que eu descobri como é e para que serve o processo. Microagulhamento é uma técnica que é utilizada através de muitas agulhas que é perfurada na sua pele para estimular o colágeno dela. Sim, parece lindo, né? Mas dói muito, dói demais. Gente, ainda mais para mim, eu vou mostrar uma foto para vocês. Meu rosto ele estava totalmente coberto por espinhas. Então imagina, esse processo já dói pra você que tem a pele lisa, que tem... Porque o microagulhamento, ele também serve pra tratar as manchas. Ele é perfeito pra tratar as manchas do seu rosto. Perfeito! Muito bom! Tanto é que o um médico, ele me orientou a não fazer esse processo por conta da quantidade de espinha que estava solta no meu rosto. Porque ele falou que poderia pegar algum nervo, que poderia explodir. Enfim, botou uma pressão em mim pra não fazer. Mas quem disse <risos> quem ia desistir desse meu desejo? Eu estava eu tava disposta a fazer qualquer coisa pra tirar essas loucas no meu rosto. Que também estavam me deixando louca. Mas beleza, eu resolvi fazer o microagulhamento mas... Não, mas, mas o PRF. Gente, incrível. O PRF significa plasma rico em fibrina. Ou seja, faz com que o seu rosto, gente, volte ou, no caso, comece a ter uma beleza mais natural, mais espontânea, com um brilho natural. Que na realidade, eu nem precisava estudar isso. Só queria que as danadas saíssem do meu rosto. Só isso. Mas eu depois vi que não apenas saíram como também melhorou a condição da minha pele. Ficou incrível. Então assim, a, o microagulhamento com o PRF, os dois fazem um, uma dupla incrível. Só o microagulhamento dá jeito? Dá, em alguns casos dá. Só o PRF dá jeito? Também dá. Porém, se você juntar os dois, gente, o resultado é, é outro, é incrível. Se o seu caso for muito severo, eu indico para que você faça essa junção, porque o sua pele vai agradecer. Vai chorar, mas vai agradecer depois. Bom, gente, já recolhi o meu sangue. Esse daqui é o meu sangue com plasma, que ficou ali naquela máquina por quantos minutos, doutor? Por quatro minutos. Por quatro minutinhos. E aí ficou esse líquido, e é esse líquido aqui amarelo que é o plasma, <risos> e é isso. Mas é isso aí, gente, é super benéfico. Isso aqui realmente estimula colágeno, elastina, fibrina, né? E é por isso que chama PRF, é o plasma rico em fibrina, né? É melhor a questão facial, rejuvenescimento facial e marcas de acne, marcas de expressões, de um modo geral. Ok, doutor, vamos então começar a tortura. Opa, o milagre aqui, né? <risos> gente eu acabei de sair da clínica meu rosto está extremamente dolorido olha essas marcas é super normal e eu estou sentindo muita dor Muita dor mesmo, não dá pra ficar fazendo expressão Mas ó, o microagulhamento com PRF não serve apenas pra você que tem ou teve problemas com espinha Mas ele também ajuda na flacidez da sua pele Ele também recupera aquelas, sabe aquelas linhas de expressões? Pois é, vai te ajudar também Ele ajuda também a fazer com que a sua pele retome ao brilho natural Volte à jovialidade É incrível então você quer rejuvenescimento facial, é pra você. Então assim, em resumo, além de todos esses benefícios que você já ouviu, ele de modo geral, ele atua no estímulo do colágeno na sua pele. Então dá-lhe colágeno nessa pele e vamos recuperar a nossa pele de bebê. Porque isso atenua os sinais do envelhecimento. E quem não quer parecer mais nova, Principalmente as mulheres, né mulheres? E tem muito homem também, e é justo. E como nós estamos falando de uma recuperação natural, nós não podemos deixar de citar a questão alimentar. Então, cuide muito bem da sua alimentação, porque ela vai gritar através do seu rosto. Se você cuida muito bem do seu corpo através da sua alimentação, o seu rosto vai demonstrar isso. E eu vou ficar muito feliz se você fizer esse processo, e me falar depois como foi pra você. E claro, saber dos resultados por sua própria boca. Quer mais? Continue por aí, que muita coisa boa